Vai. vai, vai. Começou? Começou. Começou? Começou mesmo? Não aguento mais minha filha escutando aquele Lucas Neto. Ô cara do cão esse Lucas Neto. Para, ó. Para mesmo. Para. Para. Tá rebolando aqui igual uma linguiça. Ó. Vocês perceberam que eu tô com a mesma roupa nos três vídeos, né? É que eu tô gravando tudo junto. Usa a ideia, a criatividade. Pega a ideia e tenta fazer no seu. Aí você vai lá e me manda. Que nem esse dia eu postei uma foto no meu Instagram. Me segue no Instagram, hein? Underline Garage. Coloquei a tampinha do tanque da Dafra no meu voo quadrado. Aí veio um monte de gente. Dá pra pôr não o quê? Dá pra pôr não sei o quê? Aí o que o moleque fez? Até esqueci o nome do forninho pra me poder falar. Foi lá, colocou. Puta, que carro que era? Celta. Não, não é Celta não. Acho que era Celta mesmo. Colocou, tirou a tampinha do Celta ali, colocou bonitinho, igualzinho. Ai, Bidu, usei sua é ideia. Criatividade. Agora, se ele vem lá e fala pra mim, é, dá pra usar... Não sei, não sei, não sei responder, tá bom? Então, tenta usar a ideia pra fazer no carro de vocês. Se der certo, vocês vem lá e me agradecem. Se não der, se fodeu, perderam o tempo. Tá bom, Gabi? o vídeo, tá? Esse vídeo é rapidinho. É só pra mostrar o pô, funciona, cara. chato pra caralho também. Que ficou. Não mostrar funcionando. Não mostrou o capu. Tá aí a porra do vídeo mostrando o amortecedor funcionando. eles acham que entorta o capô. É, que... não, vai entortar o capu. Vai fazer muita força. É. Tá aí a merda do vídeo. Ficou feio pra caralho, mas tá aí. Abre e fecha, é normal. Beleza? Que bonito, hein? Legal. Beijinho no vídeo. Estamos de volta Um monte de gente reclamou sabe do que? Do amortecedor de capô Quem tiver acompanhando o canal aí vai saber Bidu Você não mostrou o capô funcionando Vamos mostrar o capô funcionando então Ó Fechando, certo? Ó Fechei Esse barulhinho é só porque levantou Ó, abri agora Certo? De novo, hein? Esse barulhinho que faz é por causa que pega aqui, ó. Vamos lá, de novo, ó. Ergueu até uma certa altura, ele vai sozinho, ó. ó aqui dá, dá até pra até deixar parado, ó. Certo? Funciona assim, viu? Pra você que achava que não funcionava, funciona. Tamo junto, pessoal. Um abração. Fica com Deus.